funcionar Porque Amém. tem que estar tá filmando sua mão Amém. É... Não, faz a claquete de novo <risos> claquete. Não precisa parar aí Vai. É... Como, que... Como é o profundo Da sua curiosidade E o que pretende sair daqui. É, deixa eu falar da então, sai daqui O profundo da minha curiosidade Não. deixa eu falar pra você todas as pessoas eu vou entrar nessa tese todo ser humano na terra todas as pessoas tanto homens como mulheres tem uma curiosidade de alguma coisa na vida alguns querem ser atletas outros jogadores de futebol uns querem ser bancários outros querem ser gerentes né alguém tem alguma curiosidade de ser alguma coisa na vida quando tu queres ser médicos, enfermeiros, outros é, que cuida de animais, né, como é que chama, veterinário. É o veterinário. Mas alguns são chamados para ter uma curiosidade sobrenatural. Oh, glória a Deus. Uma curiosidade que nem sobe o entendimento do homem em terreno, o homem normal, o homem natural. Ele não sabe que é uma curiosidade é, e a gente o homem que ele é alcançado por essa curiosidade ele só passa a entender ela quando ele passa a, a ser direcionado pelo ensinamento dessa curiosidade ou seja pelo espírito de Deus a curiosidade do Evangelho um dia você está bem outro dia você já está pensativo está espaço tem momentos difíceis em nossa vida que que querem fazer a gente parar de ter aquela curiosidade, que é parar a caminhada de acreditar que Deus ele pode resolver essa situação de nossa vida. Sabemos que todos nós temos situações. E dentro dessa história, nós estamos falando dentro de casa de recuperação. A casa de recuperação. Então, existe a curiosidade. E a maior curiosidade dentro dessa curiosidade é mudar o caráter da pessoa um dia as pessoas que viam aqueles que os maltrapilhos os noias né? as pessoas que eram chamadas de de drogados passam a chamar de homens de Deus porque Jesus ele vai nessas pessoas Jesus ele busca os doentes porque os sãos as pessoas que já acham que estão bem, nunca vai partir para ter a curiosidade de conhecer a Cristo, porque elas acham que estão bem. Mas nós que somos doentes, nós queremos saber quem é esse Jesus que cura. Então, entra-se dentro de nós a curiosidade de conhecer uma cura, que através de outras coisas a gente não, não conseguiu obter essa cura. Então entra-se mais uma curiosidade de ser sarado, de ser curado, de ser transformado pela glória de Deus, você está entendendo? Então essa é a curiosidade. E a maior curiosidade é ser alcançado pelas mãos de Deus, e de ser transformado. Essa é a curiosidade que muitos seres humanos na Terra precisam ter dentro do seu coração, é conhecer a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que assim seja.